E aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a corretora Renex. Ela é sua porta de entrada para o mundo cripto, a maneira mais simples e segura de operar criptomoedas. Então o site vai estar embaixo para vocês na descrição e aqui você pode clicar em começar ou se cadastrar. E cara, se você é novo aqui no canal, já se inscreva e se esse vídeo você gostar de alguma maneira, eu conto com o seu like também. E enfim, vamos dar uma olhada aqui no site antes da gente entrar nas operações. Então eles falam aqui que eles têm segurança e praticidade para você fazer os seus trades, né? Então você pode começar a operar em apenas quatro etapas rápidas. Então primeiro você abre sua conta em alguns instantes, depois você testa a sua estratégia na conta demo, então é mais seguro, né? Primeiro você testa na demo um dinheiro, vamos dizer assim, fictício, depois, cara, que você tiver craque, você vai ali para conta real, assim você faz mais de forma mais segura o processo, né? Aí depois você faz o depósito, então, na conta e aí sim começa a fazer as suas operações foi o que eu acabei de falar certo então aqui eles falam né ressaltando que tem segurança praticidade e funcionalidade em todas as operações e alguns diferenciais aqui com segurança em cada operação tecnologia de ponta, plataforma 100% responsiva e suporte completo e personalizado. Aqui tem um pouquinho do visual, tá? Achei bem bacana. E outro ponto que eu achei legal é que eles têm um cartão, o único cartão que você precisa, tá? Então tem cartão Black, tem P.O.T. condição exclusiva, gerente de conta, suporte VIP. Eu acho que essa questão do cartão é muito bacana para agregar no ecossistema aí do projeto, tá? Aqui tem algumas dúvidas também que você pode tirar, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas se você ficou com alguma dúvida, que talvez aqui no vídeo a gente não responda, e você pode ir lá com calma ver. Então, por exemplo, você tem dúvida, qual que é o mínimo que posso sacar? O valor mínimo de saca é de cinco reais. Olha só, bem baixinho, né? Então, assim, você pode tirar as dúvidas aí. E vamos clicar aqui em cadastrar para mostrar para vocês. O cadastro é realmente bem simples, tá? Bem fácil. Você coloca aqui um e-mail, uma senha, confirma essa senha e pronto, você já vai estar tá podendo entrar na plataforma. E bom, galera, eu já tenho conta aqui na corretora, tá? Então, já estou aqui na minha conta real, tá? Estou com 10 mil reais aqui. Então, galera, lembrando, isso aqui não é uma dica de investimento, né? Você coloca um dinheiro aí de acordo com a sua realidade, quanto você pode ganhar, quanto você você pode perder. Coloca aí de acordo com o que você acha melhor, tá bom? Você tem que saber o que está fazendo, saber operar, né? Por isso até que tem a conta demo para você treinar antes. E aqui, galera, temos a nossa conta real e a conta demo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, só para vocês entenderem. Você clica ali no canto em cima, tem conta real e conta demo, tá? Conta real você pode depositar e a conta de prática, né? Só clica aqui, você pode clicar, ó. Clicando aqui na conta de prática, também tem 10 mil aqui, né? Só que são 10 mil de prática. Então, galera, esse dinheiro... Pode ficar tranquilo, tá? Que esse é um dinheiro fictício, você não precisa depositar nada. Você só vai ter aqui, cara, para você treinar. E você pode simplesmente treinar, cara, numa boa. E você pode colocar aqui quando você quiser. Se você quiser colocar aqui valores para treinar sem 200, enfim, coloca, analisa vai pra cima ou pra baixo e, cara, simplesmente pau na máquina, beleza? Você vai lá, faz aqui a analisinha, faz a operação e já era, beleza? E aqui você vai treinando, vai pegando o jeito, né? Primeiro você fica craque aí, né? Aqui na conta demo, depois se você tiver craque já, você pode mudar pra conta real, aí sim você faz o um investimento, se for do seu desejo, beleza? E aqui no canto então superior direito, só pra mostrar pra vocês algumas funcionalidades, você clica aqui, aqui tem algumas coisas, tá? Então aqui vai ter os detalhes da sua conta, tá? Você pode clicar, por exemplo, tá, também aqui a parte muito importante, depositar, né, então você quer depositar, muito bacana que tem tanto boleto, que é muito usado né, no Brasil, e também Pix, cara Pix é rapidinho, na hora cai, quantidade mínima, 30 reais apenas você vem aqui, 30, segue os passos aqui, né Pode estar tá fazendo aqui o Pix, né? Então, clicou aqui, pá, vai pedir nome, CPF, e-mail, pá. Vai aparecer aqui o Pix, só seguir os passos. Então, assim, galera, o valor é muito baixo para você começar a operar, entendeu, galera? Obviamente, de acordo com a sua realidade aí. Mas, cara, se tu quer aprender a operar cripto, tu tem que ter um começo, né? Então, assim, cara... 30 reais aí, né? Se não fazer falta para você, para você começar, todo mundo tem um começo, né? E depois que você já tiver fera também, né? Obviamente a gente pode vir aqui em sacar. Aqui você pode colocar o seu CPF, sua chave PIX, nome CPF, é, quantia, e aí basicamente você clica em sacar também. E cara, pronto, né? Vai direto no seu PIX aí o saque. Isso é muito bom, cara, porque o PIX é muito rápido, né? A gente sabe, a gente usa PIX todo dia aí no Brasil, é muito rápido. E bom, galera, para concluir, né? Vamos fazer aqui uma operação para vocês entenderem aqui para quem não tá familiarizado aqui com cripto, né, operações aqui, então basicamente aqui no canto superior esquerdo, você tem aqui os ativos, né então você pode escolher o par que você quer, aqui no caso tá Bitcoin, o SDT, tem Ethereum, USDT, SDT, tem Litecoin, o SDT, enfim, algumas opções aqui é DOT, USDT, ADA, USDT. então assim galera, por enquanto só dá pra fazer uma entrada por par, tá, mas a equipe de TI aí já tá desenvolvendo entradas entrada simultânea no mesmo par, beleza, você opera qual você achar melhor, vamos deixar mesmo aqui no BTC, USDT. e aqui do lado tem configurações do gráfico, você pode colocar é, stick, você pode colocar montanha, né, por exemplo, ó, mudou, tá vendo? Eu prefiro esse aqui mesmo, do jeito que tá, também tem alguns indicadores que você pode usar, né, isso aqui, obviamente, galera, depende de um estudo mais avançado seu, né, é, enfim, tem, tem que fazer uma análise aí, mas, cara, e, obviamente, que precisa de um estudo, né, mas só pra vocês entenderem, né, fazer aqui pra vocês terem uma noção, né, então, tem esse indicador que eu coloquei aqui, de Bollinger, né, e aí, cara, é muito simples, você faz uma breve análise, e aí você decide se vai pra cima ou pra baixo, cara, e é muito simples, né, assim, eu não vou fazer uma análise muito profunda agora, porque, enfim, eu tô só gravando um vídeo aqui para vocês, mas eu acredito que, por exemplo, aqui, uma pequenininha tendência de alta. Então, eu vou colocar aqui que vai para cima, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, galera, vamos lá. Vou colocar aqui 10 reais beleza? 10 reais para cima e basicamente pronto. Daqui ó 4 minutos vai sair o meu resultado. E bom, galera, se eu acertar a operação, vou ganhar 89%. E se eu acabar errando aí, acaba perdendo aquele valor. Mas, enfim, aí tem outras estratégias para você recuperar. Enfim, galera, obviamente precisa de estudos aqui, né? Não é brincadeira essa aqui é trabalho e investimento, então a ideia é mais mostrar a plataforma para vocês realmente, tá? Mas obviamente, para você operar nela, aprenda, então pode usar a conta demo que eu mostrei para vocês no início, tá bom? Vê alguns vídeos no YouTube, tutorial, então vai aprendendo antes na conta demo, vai aprendendo com tutoriais, depois, cara, tiver craque já na demo, você faz o depósito e aí sim você pode começar na conta real, beleza? E assim, eu não tô operando agora, tá bom? Porque para operar eu paro com calma, é, fico só no PC, não tô gravando, tá? Não vou ficar operando gravando, que é difícil fazer isso tá tem que fazer uma baita análise antes então eu só fiz uma operação ali aleatória só para explicar para vocês e bom galera basicamente esse foi o vídeo de hoje tá para fechar essa corretora galera É uma corretora gringa ela tá chegando agora no Brasil então agora que ela tá chegando no mercado brasileiro cara eu resolvi trazer esse vídeo para vocês porque eu achei uma plataforma muito boa comecei a operar nela tá ligado gostei tá funcionando direitinho é sacando depositando tá rodando tranquilo obviamente ela ainda vai é, crescer mais desenvolver mais coisa mas por enquanto achei legal para trazer para vocês porque muita gente quer começar a operar cripto ou muita gente já opera e às vezes está procurando uma plataforma e eu achei essa, resolvi fazer esse conteúdo para vocês, tá bom? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, tá? Deixando claro também que isso aqui não é uma dica de investimento, né? Por motivos legais eu tenho que falar isso aí. Porque, cara, tem que tomar cuidado aí, você tem que saber o que você está fazendo. Então, pelo amor de Deus, galera, estuda é aí para fazer o um investimento, certo? E, cara, aproveita que tem a conta demo para isso, fechou? Vou ficando por aqui, galera. Valeu e até a próxima.